E aí galera, beleza? Aqui é o Jefferson e este é mais um vídeo para o DM Channel Então, quem já assistiu o vídeo anterior agora, né, de unboxing, estou fazendo a, o segundo Então vamos lá, direto ao ponto Como eu disse, não sei o que tem em cada pacote, né, mas vamos descobrir agora Então, aqui está ele, vamos abrir Então, né pessoal, temos aqui mais algumas peças para aquele, o pro projeto né, da impressora. Então, um keypad, né, teclado, aqui para a gente conectar. E um sensor de temperatura né, de alta para altas temperaturas. Então eu vou deixar a especificação dele aí, assim como o link de compra. Ele já vem com o driver para ligar no Arduino, está aqui. Então é isso aí Então é isso aí pessoal Sobre um unboxing 2, né? como vocês podem ver ali Um keypad E um sensor de temperatura Certo? Ele vai até 3.000 graus se não me engano Mas eu vou colocar as especificações ali embaixo E se caso alguém tiver precisando né, A gente vai descobrir ainda Se funciona bem, certo? Então é isso aí, se você ainda não for inscrito no canal Se inscreve e um forte abraço Falou!